Então, meus queridos, minhas queridas Chegamos agora no quarto domingo do tempo do advento É o último antes do Natal E o evangelho de hoje nos propõe Falar de José né? Nós estamos acostumados com São Lucas Onde toda a história gira em torno de Maria O anjo anunciou a Maria E ela fica toda perturbada, e agora é a história do José, como sempre, numa família, um filho que vai chegar, do jeito que for. Tem uma história no coração da mãe, tem outra história, né? tem temores no coração do pai, tem temor e medo no coração da mãe. Então o evangelho de hoje diz o seguinte, que... Ele é precedido assim, olha, quem, quem é Jesus? Então, Mateus começa com a longa história, dizendo, olha, de Abraão até Davi, 12 gerações, de Davi até o exílio, 12 gerações, do exílio para cá, mais 12, quer dizer, tem uma grande história humana, como para todos nós, a gente tem avô, avó, bisavó, depois a gente já perde, perde até a história mas não basta ter essa grande história, isso não explica a vida de cada um de nós tem uma história pessoal cada família né? tem um encontro entre as pessoas e o que o evangelho diz é que no meio da atrapalhada porque foi bem atrapalhada a gente fala a família de Nazaré bem atrapalhada porque o o José já estava dizendo assim, e o que que eu faço? Eu vou ter que largar essa minha noiva né, prometida, porque ela está barriguda aí na rua, e se eu for avisar na praça pública, ela vai ser apedrejada. O que que eu faço? E ele pensando, então eu vou deixar, não vou fazer escândalo, eu vou embora em segredo, né, e ela vai ter que enfrentar sozinha. E aí o anjo aparece para José. Ele vai dizer, José, não temas receber Maria, né, tua, tua prometida, porque o que aconteceu com ela foi por obra do Espírito Santo. José obedece e recebe Maria em casa. O outro lado é que esse evangelho gira em nome, em torno do nome de Jesus. Porque era o Pai que tinha que dar o nome, então, no começo diz assim que José tinha que dar o nome de Jesus. Um nome importante até hoje, porque Jesus significa Deus salva. Isto é, Deus não larga a gente pelo meio do caminho, Ele nos acompanha, Ele salva. Mas mais para frente aparece um segundo nome, citando Isaías, que é aquele que foi prometido que nasceria é, de uma virgem, o nome dele era Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então o que nós levamos desse quarto domingo? Levamos que Deus entra na história, mesmo de um casal atrapalhado, como foi. O é, José e Maria não estavam sabendo o que fazer. Né? E tem, qualquer um que vai casar, sabe, tem um problema com a família. Um não gosta, o outro não sei o que. De repente, né? hoje em dia, às vezes vai na igreja, o padre também tá encrenca com, com o casal. Mas Deus entra nessa história. E quando diz que o nome dele é Jesus, salvo, diz também que é Emmanuel. Deus conosco, essa é a grande revelação do Natal Deus vai caminhar conosco, não importa o que aconteça, não importa o que foi, se minha vida é atrapalhada ou não, o que Natal nos diz, Deus vem morar no meio de nós e ele é Deus conosco no nosso caminho, na nossa vida no nosso sofrimento na nossa dor e é isso que nós temos que viver no Natal ser Deus conosco também as pessoas em torno de nós, perdoando, acudindo, amando e louvando a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado um bom Natal para cada um e cada uma de vocês, para sua família e sua comunidade.